Mensagem para o ano que se inicia Se o Natal tem o significado maior de uma nova luz que veio ao mundo trazendo a mensagem do amor O ano novo tem o um significado profundo de renovação, de morte e renascimento Este ano que passou foi um período marcado por provações das mais severas para muitos de nós de modo que a celebração deste ano novo traz em si uma significância que não podemos deixar passar em branco. Celebramos a vida porque, mais do que nunca, talvez, temos ciência do que é a morte. Portanto essa mensagem é para quem deseja descobrir a verdade sobre si mesmo. Quem está determinado a descobrir o que é real, é hora de nos libertarmos. O ser humano pode sim chegar a patamares muito superiores de evolução. Mas desta vez, só o fará através da consciência. A biologia humana é algo fantástico, forte, poderoso, é a grande maravilha da criação. Mas por alguma razão nos fazem crer que somos menores, insignificantes, frágeis. Convido a você a buscar e conclamar de dentro de si as forças da vida. A encontrar em você mesmo a imagem e semelhança de Deus, sua força criadora, protetora, regeneradora, curativa. É hora de terminarmos com todas as guerras externas e internas, mas especialmente as internas. Internamente você está em guerra contra o um mundo que você qualificou como hostil, assim como está em guerra contra si mesmo contra tudo aquilo que você qualificou como inimigo interno, íntimo. E é difícil amar alguém que identificamos como inimigo. Muito difícil. É tempo da humanidade entender a profundidade das palavras de Gandhi. Seja você a mudança que quer no mundo. O que acontece no exterior não podemos controlar. Mas e quanto ao que acontece internamente? Será que podemos? Será que temos o poder de escolher o que é melhor para a nossa própria vida? Antes de tudo, você sabe o que realmente deseja para a sua vida? Você é capaz de lidar pacificamente com seus pensamentos? Ser autor e autora de suas próprias atitudes? De sua história? Ou a todo tempo se sabota, se reduz, se anula? ou a todo tempo recebe de fora as instruções do que deve fazer, do que pensar, do que sentir, de como agir. Veja, a semeadura é optativa, mas a colheita é compulsória. Você tem essa ciência? De que sua liberdade resume-se apenas ao que você semeia e que colherá exatamente o que semeou? O que você tem semeado para a sua vida? Quais são as influências que você tem permitido adentrar em sua vida? Fazer morada em sua mente, fazer ninho em seu peito, coragem, sabedoria, perseverança, alegria, paz, harmonia, bondade, compaixão, respeito e amor? Ou a única coisa que você acha que devemos semear é sucesso, fama, conhecimento, poder e riqueza? O quão responsável você se sente pelas coisas que lhe acontecem? Ou você fica o tempo todo julgando e culpando os outros pelo que lhe acontece? Você se considera vítima deste mundo mau, opressor e injusto? Você permite que o caos e a confusão do mundo lhe atinjam? Nossa mente é o instrumento que temos para entendermos e nos relacionarmos com o mundo ao nosso redor. E exatamente aquilo que você pensar que o mundo é, ele será. O que você pensa não é realidade. Boa parte do que você pensa é um aglomerado de ideias que você decidiu colecionar, aquelas que você mais gosta de ter. A outra parte foi e continua sendo imposta são aquelas coisas que martelaram em sua cabeça que te obrigaram a receber tudo isso é representação da realidade não é a realidade é apenas uma opinião sobre a realidade e absolutamente nada disso é você de verdade você é a vida que há em você são coisas que você só vai conseguir se conectar e compreender profundamente se tiver um pouco de paz e tempo você consegue ter um tempo só seu, exclusivo para simplesmente relaxar? Ou, todo e qualquer momento de descanso, você não se aguenta e cai no sono de tanto cansaço? Que relação você tem com o tempo? Você reserva tempo suficiente para você? Veja, talvez não haja outra prova, outra demonstração mais poderosa de amor próprio do que essa, reservar tempo para amar -se. Porque amar é reflexo de um compromisso com o Universo, que demanda tempo, esforço, dedicação e devoção. E amar em tempos de pandemia é a coisa mais revolucionária que podemos fazer individualmente. É hora de investirmos em consciência, em intuição. É hora de vivermos, vivermos para valer. Sobreviver não é o bastante. Alcançar objetivos não é o sentido da vida. O sentido da vida é viver, viver todas aquelas coisas que se conectam à vida, ao coração, o amor, a alegria, a paz, a harmonia, a bondade, o perdão, a coragem, a humildade, a perseverança, a compaixão, bem, a lista é enorme. Seja você a mudança que quer no mundo, faça isso diariamente, porque é impossível não viver diariamente. A vida é imperiosa e acontece a todo momento. Permita que o seu amor incondicional manifeste-se ilimitadamente. Faça a verdadeira beleza que mora dentro do seu íntimo manifestar-se ao mundo. Essa é a beleza invisível, que é tema central do meu trabalho. E essa é minha mensagem de ano novo para este novo ano que estamos iniciando. Torne-se quem você é, de verdade. Viva a vida! Um beijo no seu coração, da sua amiga Ana Carolina Puga.